pop pop pop pop de pop pop pop de pop pop pop de pop pop pop de Uma vez vocês vêm às ruas para mostrar para alguns poucos que vocês sabem o potencial do seu país e onde ele pode chegar e como o que pode ser feito. Nosso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 que não deixaram de transportar os nossos bens para os quatro cães do Brasil, tem como para os povos que o nosso agro, além de alimentar os dois milhões de brasileiros, alimenta mais de um bilhão de seres pelo mundo inteiro. Vocês estão respondendo a história do Brasil. Vocês, nós confiamos, e vocês, o Brasil deposita o seu futuro. Amigos aqui presentes, muito obrigado a todos. Não é vocês que estão comigo, sou eu que estou com vocês. Para onde vocês apontarem, nosso Esse é o um governo democrata. Esse é o um governo que respeita o seu povo e que ama a liberdade acima de tudo. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. É Brasil, agora eu vou mostrar para vocês, diretamente de Brasília aqui, na força do agronegócio brasileiro. Eu vou mostrar para vocês, através do portal Mato Grosso ao Vivo, esse dia histórico em Brasília, Aonde nós estamos representando o município de Alta Floresta, a região norte do Mato Grosso, a força do agronegócio. A força da família brasileira são milhares de pessoas lá temos o prédio da CNN Brasil, emissora norte-americana que veio para o Brasil para perturbar a vida do governo brasileiro, a vida do povo brasileiro. Não contribui nada para a edificação da notícia, da verdade. Olha só de Rondonópolis aí, Brasília também, está tomada eu movimento Tomada esse movimento, o movimento de pelos direitos, brasileiros que também esse movimento. Todo mundo de verde e amarelo São mesmo. famílias São jovens Crianças Todas as idades e Agora estamos aqui Realmente participando da manifestação do agronegócio brasileiro em Brasília. Olha lá, aquela frase do caminhão. Senado, covarde, CPI no STF. A marcha da família cristã brasileira corpo de bombeiros, ali ao fundo vocês veem a esplanada dos ministérios, lá adiante vocês veem o congresso nacional, as duas torres do congresso nacional e nós vamos caminhar até lá, a nossa marcha será gigante, histórica, com certeza isso as grandes emissoras do Brasil não irão publicar mas nós estamos trazendo para vocês hoje, direto de Brasília Mato Grosso ao vivo ali ao fundo nós podemos ver a Catedral de Brasília um grande monumento arquitetônico histórico do nosso país vamos aqui nos dirigir Olha, vocês podem observar que são três fileiras de caminhões. Caminhões e mais caminhões. Aí, ó, São Paulo está com o Bolsonaro. Olha só, a travessia da ponte, no viaduto aqui. Olha aqui, Congresso Nacional. Grande inimigo do povo brasileiro. Olha aí, que coisa mais linda. O agronegócio brasileiro, a caráter, comparecendo em Brasília para dar o seu recado, sua demonstração de apoio Nós agradecer ao, ao presidente. presidente. Jair Bolsonaro. Esse é um ato histórico do Movimento Brasil Verde e Amarelo, juntamente com a Marcha da, da, da Família. Um ato Muito histórico. O presidente Bolsonaro, ele, vamos ouvir aqui. Estará conosco nesse ato. Ele estará conosco no ato da Marcha da Família que estão pela pela liberdade e do ato do movimento Brasil Verde e Amarelo. Olhem as cores dessa manifestação. Não é uma manifestação vermelha com foice e machado, é uma manifestação verde e amarela. Por favor, na pista à direita. A pi... Não. Hoje, está carinhas têm dentes, as carinhas têm Os modelos estão melhorados. Eu sei que não são dormindo, mas. Caraca, não fica refletindo. Nunca foi a gente que uma pessoa na capacidade de aprender tudo errado. Por favor, eu sou foda. Eu peço, por favor, a presença de todos que a gente vai ter que iniciar de forma antecipada o ato que foi previsto para as 15 horas. Então, em respeito à polícia em respeito, a, gente vai, a gente já vai coordenar Coisa mais gente. linda senhora militar, A senhora Sectagenária Participando da marcha. manifestação então, só aqui caminho, só um devagar, Dando sua demonstração aqui, De amor pelo aí. Brasil Nós iremos começar a De apreço Pelo presidente Bolsonaro que... Catedral De Brasília Onde grandes e famosas obras de arte estão depositadas, inclusive uma réplica da nossa Pietá. Bom, vamos iniciar. Avança o trio, por favor. É o palco inicial de onde sairá a grande carreata da Marcha da Família. Os dois lados da avenida estão tomados, mas esse lado aqui da direita é o lado onde vai se dar a carreata. E as pessoas estão sendo convocadas a vir pra, para o lado de cá. Toda desenhada pela, pela genialidade do, do, arquiteto, do arquiteto Oscar Niemeyer. Estamos adentrando a, a catedral para uma visitação rápida aqui. Infelizmente ela não está aberta ao público hoje. Nós vamos conseguir ver algumas obras de arte e a beleza estrutural deste monumento arquitetônico saído da, das mãos do, do nosso arquiteto Oscar Neymar. Ali ao fundo, nós temos a estátua da Pietà, uma réplica perfeita da obra de arte do, do artista Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci produziu a Pietà. E as missas ocorrem frequentemente aqui no interior da catedral. Vem pra cá, aqui é o carro que vai chegar para o um manifesto de apoio ao Presidente da República. Aí então, estamos aqui em cima do caminhão do trio elétrico da, da manifestação para trazer para vocês as melhores imagens. quente. Mas eu vou convidar você agora Trazer. a se ajoelhar diante de Deus, como vamos filhos acompanhar. de Deus, como nação brasileira. As pessoas aqui reunidas. Que de joelhos de, de Deus nesse momento. Eu quero colocar a tua vida, a vida do Brasil nas mãos de Deus. Porque nós agora vamos pedir a Deus que nos livre do disso, que nos livre das forças do mal e que nos traga a vista da paz e da prosperidade. De joelhos, diante de, de Deus, em nome de Jesus, querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui ajoelhados na Tua presença, clamando a Tua providência para nós. A população brasileira Ajoelhada e em Brasília Deus colocar a família brasileira Diante do Senhor Este é o ato Em que nós vamos nos levantar Para glorificar a Deus Porque Ele está nos visitando E Ele para dessa nação Uma grande nação Para honra e glória de Deus De fé vemos a Deus dizendo Só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus é Deus do Brasil. Deus é Deus do Brasil. Vai Vale melhor agora. Deus é Deus do Brasil. Agora vamos executar o hino nacional brasileiro. O oh, Brasil meu eu sou traidora de raiz. vocalista, Seio, ó oh liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Se Deus formoso céu, desolido, a verdade do seio resplandece. Pois tereis paz, deixa Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de mim. E eu vos ouvirei. Estamos aqui então eletro, me vacarei. E eu vos ouvirei. O que está acontecendo eu agora, Chorna do Líder? O pessoal da organização. Possa, pois serei achado essa grande, de voo. E grande evento de voo. E serei e para voltar e os Estados da marcha da família da, da família da família cristã brasileira Quero saudar o nosso presidente que está chegando Jair Messias Bolsa. Que bom ver você aí, que está Falcão Ah, que maravilha, é isso aí, esse é o ódio verdadeiro, sincero e real Que quer o bem do Brasil, vem presidente, vamos, um salve, eu autorizo, eu autorizo Não permitiremos que nossa Constituição seja violada que o nosso artigo quinto seja massacrado por decisões monocráticas. O gigante acordou. Nós sabemos dos nossos direitos. Lutaremos por ele dentro da legalidade, dentro do respeito à Constituição. Mas com altivez, com coragem. Está olhando por nós nesse momento. Vamos agora levantar as mãos em direção ao Supremo Tribunal Federal. Vamos pedir a intervenção divina para que Deus mande. Lá do alto a sua luz o seu Espírito Santo para que desça sobre esse supremo tribunal. Tá Obrigada. Tá bom? Obrigada viu? Para dar um vamos tirar ali. Tatiando. Obrigada pessoal. O pessoal Valeu. em volta. Dá um apoio ali ó. Olha Que linda! Ali, um grito do mar. Você é, é muito linda. Parabéns. Aí, Maravilha. presidente, do Quem Obrigado. Boa tarde, nós estamos fazendo um ato lindo. Dá um alerta aqui para vocês. Eu sou Eduardo Cabral, aqui da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. O presidente do Vamos lá, presidente, que coisa linda, é histórico, o presidente do Brasil, as mulheres também, é o Brasil fazendo a diferença, o verde e amarelo, esse é o Brasil que nós queremos, o nosso presidente junto com o povo e a peça de Deus. Eu autorizo, eu autorizo. Me confortam. Vocês me dão força. Vocês são oxigênio para mudarmos o Brasil. Meus amigos, senhores e senhores, muito obrigado mais uma vez a oportunidade. Parabéns aos homens do campo, que nos alimentam, os camareiros, os profissionais de saúde. Lamentamos as mortes do Covid, bem como as demais mortes do Brasil nós devemos enfrentar o problema. Nós confiamos em vocês, o Brasil deposita o seu futuro. Amigos aqui presentes, muito obrigado a todos. Pode ter certeza, não é vocês que estão comigo, sou eu que estou com vocês. Para onde vocês apontarem, nós seguiremos. Esse é o um governo democrata.